Eu não tenho pai. Eu sei que tá meio atrasado, afinal de contas O dia dos pais já foi domingo, mas a intenção Era gravar pra vocês um, eu confesso Como eu já tinha dito pra vocês que eu pretendia Gravar algumas outras vezes, assim Eu, vocês, a câmera, isso aí Bom, é muito interessante, sempre foi meio Complicado no começo, mas depois que eu cresci As coisas acabaram mudando Mas eu não conheço meu pai é, A minha mãe, ela foi mãe solteira Afinal de contas é o pai que eu tive Serviu só pra engravidar a minha mãe E desaparecer por aí Pra não dizer que eu não conheço, eu já o vi por foto afinal de contas eu tenho uma foto com ele quando eu tinha um ano de idade, uma coisa assim e eu acho que foi nesse um ano de idade em que ele veio me visitar, que ele decidiu que ele não queria ser pai, não queria cuidar do filho dele não queria fazer nada, e na verdade hoje em dia isso não me faz muita diferença mas quando eu era pequeno, sempre foi meio complicado, afinal de contas existe o dia dos pais, e no dia dos pais todas as crianças fazem presentes para os seus pais levam para casa e são felizes, mesmo que a família não seja a melhor família do mundo ou o pai seja ainda assim ausente, mas eu fazia presente do dia dos pais pra praticamente ninguém. Com o tempo, acho que os meus dois avós Eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó Pelo meu bisavô, que eu cheguei a conhecer Pelo meu avô, é, todos eles moravam Na mesma casa, que eu até eles falecerem E eles perceberam que era meio complicado para uma criança entender No dia dos pais ela não tinha ninguém para entregar Presente, e eles acabavam recebendo Os meus presentes, e depois de um tempo eu acabei Fazendo os presentes da minha vida inteira para eles, como se eles fossem os meus pais E eu acabei percebendo nisso tudo Conforme eu fui crescendo, que pai é Uma palavra, só uma palavra na verdade, ela não chega a ter tanto peso se a pessoa ela não é presente e o mais engraçado é que eu comecei esse vídeo falando que eu não tenho pai, só pra chegar nesse pedacinho e dizer que eu tive sim e eu tive um pai, que na verdade é uma mãe, e ela trabalhou a vida inteira pra conseguir tudo que eu hoje em dia sou, mesmo que talvez eu não seja aquilo que ela gostaria que eu fosse, talvez eu seja em alguns momentos uma pequena decepção, mas no final das contas ela foi pai e mãe o tempo todo, ela trabalhou em dois empregos, ela começou de baixo sabe? Bem de baixo, e ela cresceu e eu tenho muito orgulho disso E muito orgulho de quem eu sou hoje Na verdade esse recado é porque provavelmente alguém aí do outro lado também Não conheceu e não tem pai assim como eu E deve ter uma mãe, deve ter um tio, deve ter uma avó, deve ter um avô Que é muito mais que pai e mãe E eu acho que o dia na verdade não são pros pais biológicos apenas Mas para todas aquelas pessoas que estiveram do lado de vocês Assim como eu tive pessoas que estiveram do meu lado Foi minha mãe, meu avô, etc Suprindo esse buraco e ensinando que pai e mãe na verdade é que cria e que dá suporte então, atrasado. Eu tô dando Feliz Dia dos Pais pra todos os pais presentes que cuidam dos seus filhos. E pra todas as mães, avós, avós, que são pais, assim como minha mãe é pai pra mim. E mãe, Feliz Dia dos Pais atrasado. Eu te amo muito e obrigado por existir. Agora eu mandei no final, que não tem nada a ver com esse vídeo. Mas me desculpem aos meus monstrinhos e toda a família Cook Monsters por não ter tido vídeo esses dias. É, eu tive um problema no meu computador, ou seja, o meu computador não está funcionando. E eu tô correndo, fazendo o possível pra conseguir postar pra vocês as coisas que estão atrasadas. É, me desculpem mesmo, realmente espero que vocês entendam. E eu vou estar tá postando e tentando, na verdade, postar tudo, tudo certinho na quinta e no domingo, como sempre. É, obrigado por todo mundo que tá me dando suporte. É, amo vocês também, os meus amigos, minha família e é isso aí.